Olá amigos queridos do canal do Cícero Ferreira Hoje eu e a Madalena estamos numa pequena cidade do interior de Minas Aqui no sul de Minas E a Madalena Ela acabou encontrando uma pessoa a quem ela quer um bem muito grande E agora a partir desse momento nós vamos saber o porquê disso, disso tudo, tá certo? Vamos lá então Madalena? Nós achamos no Google a casa dela Pesquisamos a casa dela que é essa daqui, ó Agora a Madalena tá chegando. Tá batendo palma. Ah, que que ah. tempo. Ai, que Eu tenho que que prazer. te encontrar, amiga. Agora olha que interessante. É uma Madalena abraçando outra Madalena. Olha que cedo. Então é o seguinte, gente. Essa aqui nos recebeu. Né? Viu? Que bom. Nossa, Deus. Nossa, muito bom te ver. Bom, pra nossa, tô eu fico mim Eu que você. fico feliz, porque tava no meu coração de que, Será que um dia, meu Deus Eu vou reencontrar é. a Madalena ah, Eu ficava lembrando a... Ficava lembrando Fala, Nossa, como que nós vamos fazer para encontrar? tão longe, <risos> então, né? Mas... Bom, então eu agora todas coisas, nós, né? nós vamos para Dentro da casa da Madalena Para dar continuação Nessa matéria que a gente tá gravando aqui Então, Madalena, você já começa a falar? Você? Então, gente, é o seguinte A Madalena eu conheci ela de uma maneira interessante. É, eu moro em Limeira e eu trabalhava na época, acho que em 2006, 2007, né, Madalena? Ela também se chama Madalena, por isso que parece, a minha xará. E ela, eu trabalhava no cemitério-parque da cidade, eu fazia atendimentos. E tinha uma, uma cliente, né, a gente fala assim cliente, que tinha um túmulo no cemitério. E sempre ela ia lá para pagar a mensalidade, a Janaína. Ah, não sei o que ela é sua. Ela é parente da minha tia, é, que né? conversou com você. E, e foi através dela. Ela, a gente conversando, eu já tinha muita amizade com ela. E ela é, sabia que eu costurava, que eu mexia com artesanato. E ela perguntou para mim se eu não podia é, ensinar uma pessoa a costurar. Eu falei, olha, eu, eu nunca fiz isso na minha vida, né? nunca, nunca dei mais de professora. Mas se for para ensinar uma pessoa simples, ela, eu ensino a parte básica, eu ensino sim com muito amor. E foi aí que ela me apresentou, a Madalena, aí eu fui conhecer a Madalena através de, eu, de uma tia, né, a, a tia Teresinha, Terezinha e o, Francisco, e o Tio Francisco. É e então na hora do meu almoço, eu tinha duas horas de almoço, eu saía e ia para casa dela, que não, não ficava longe do cemitério, e eu ia ensinar ela a costurar. Na época, ela, você não sabia nada, não, né? Não, nem, nem mexia não, na máquina? não. Nada, não sabia nada. E, então, Comecei com do muito, zero. Com muito carinho, eu ensinei ela a, a mexer na máquina e depois a costurar e, e depois a fazer lingerie. E, e foi muito rápido foi uma semana, gente. Olha que cabecinha boa <risos> que ela tem! <risos> E, modéstia à parte, eu devo ter sido boa professora, né? É, né? Porque certeza, se ela aprendeu rápido, é porque Deus em mim fez, fez eu ser boa professora para ela. É. E hoje ela tá aqui com a oficina é, dela, né, Madalena? É, vamos entrar. Bom, pessoal, agora nós vamos adentrar a oficina da, da Madalena. É, vamos conhecer. Vamos conhecer aqui o ambiente onde ela trabalha. É, tem as máquinas, né? Tem a... Na época, Madalena, você assim, não tinha nada, não nada. tinha uma máquina, né? Não, nada, não Era, tinha. Tava assim. zerada mesmo. Não tinha né? nem noção de máquina, não. Aí, com a explicação dela, eu fui aprendendo. É de... Qual foi a primeira máquina foi... dessa? A primeira dessa... foi essa. A primeira máquina é, foi, essa foi essa verdinha essa. aqui, é uma? É. Essa foi a primeira. É uma galoneirinha? Então, uma overlock. É uma, então, uma overlock. Aí a segunda? Aí a segunda foi essa aqui, que é uma reta zigue-zague. E praticamente eu faço minhas peças mais nela e ela foi ficando velhinha. Eu adquiri uma nova, e isso da... e isso tudo dinheiro do, do fruto do, do trabalho. Fruto não é do isso? trabalho. É, comprei essa outra que é industrial. Agora já pegou a maçã é. especial, gente. É. Essa é uma máquina chinesa muito boa. A minha esposa que, que trabalha com, com costura, você não tem uma maçã, a sua qualquer bem daquela ali é a reta, a galoneira é a minha é... e a mata. Minha, minha marca? É uma... Eu sei que, bom, para resumir Nossa, é, que Olha que é só se Olha da foi. onde ela tava, pessoal, onde ela já chegou Essa máquina aqui já trabalha Com é três a quatro não é Cinco, né? Certo, cinco, cinco, cinco fios E é, é. isso tudo por quê? Porque a Madalena Além de ter o dom Tem uma coisa, Madalena, que eu posso falar Que eu tive o privilégio Também de ensinar algumas pessoas Quando eu fazia Senac é. é o dom é. e o carinho o carisma, a uhum. simpatia, né? É. Que você tem. Então, aí eu já tenho as peças, já faço os conjuntinhos. Já. Você pode tirar do plástico, ah, se você tá? quiser, para mostrar pro o pessoal. O pessoal é o seguinte. É, se você me permitir, pode, eu quero colocar ali, né? o seu telefone. Para que se as pessoas desejarem, aqui nas redondezas... Ah, eu vou, vou tirar essa bolsa, é, aqui, mim ver... É, fazer pedido? É, é já faz pedido. É. aí, ó. Que capricho, gente. Olha só o capricho. Eu, como costureira, eu olho muito o avesso, né? É mal de costureira. A gente olha o avesso. Não, não é mal, né? É bem, né? É bem, né? É bem de costureira, né? É, aí, ó. tem os conjuntos, faço peça avulsa. Faço do jeito que é Aí a pessoa vem comendo encomenda, as pessoas a pessoa fala assim Ah, eu preciso, eu gosto, é, eu uso assim, mas eu uso em cima P, embaixo ah, G isso, Aí né? eu faço a parte de cima P, a parte de uhum. baixo G. Porque a mulher brasileira, ela tem essa, essa por assim dizer, essa... É. É uma diferença que poderia falar, é, falar de nação é, para nação, né, Bé? tem um o quadril mais largo e o é. busto mais estreito. É, então aí eu faço, eu procuro fazer assim, de acordo com o que a pessoa tá pedindo. Uhum. Aí o, a pessoa... Ô é Madalena, aproveita e fala assim, um valor, Porque eu sei que vai variar o valor, mas fala assim, o valor de uma peça dessa. É, 40 reais um conjunto. Um conjunto? É, um conjunto, tá? Em torno de 40 reais. Que com certeza, se for comprar com a marca... Colocada nela vai pra quanto? No ah, 70, é, mais? É 70, 80, por mais, aqui. Se né? botar um de milho milho milho milho. lá numa peça sua, só por causa da etiquetinha de milho, ou qualquer outra marca, vai subir. É, vai subir. Mas a qualidade é que é. importa. Então, olha, né? gente, ela é muito caprichosa. É. Só pra ó, fazer ó, bem feitinho muito pra As pessoas usar, gostar e voltar é. e comprar de novo, né? <coughs> as pessoas Casa bem assim. Você faz, pode né? falar é. o seu telefone? Posso. Bom, Eu pessoal, vou... então ela vai falar o telefone dela. Desejando fazer pedidos, é vocês ou vêm aqui no endereço da casa dela, que eu vou colocar aqui também, ligando para ela, ela vai dar o, o endereço, vocês vêm. Agora você mandaria para o correio, compensa? É, eu posso saber é, um é, pode ver, né? É, é, é faz, né? que às é. vezes a pessoa pode até desejar. É. Fala lá para nós então o telefone. É 999 Cidade de é São Pedro de Caldas São Pedro de Caldas, de Caldas. E o código, é 35, né? é, 35. O código é, 35. é 35 Então aqui estão as peças Bem, Outra coisa gente Eu não vou colocar o endereço dela Porque vocês sabem que tem gente maravilhosa Nessa terra Mas, olha o mas aí Tem aqueles que infelizmente não pensam como nós Então para evitar Uma possível abordagem inadequada é, Vocês ligam Tá certo? Aí ela passa o endereço então aqui estão algumas das peças que ela já faz, né? Eu faço, eu faço tamanho especial Tamanho também. especial, olha, isso aqui é olha importante, hein? Eu faço até o 52. Isso é importante. É. Esse aí é o GG, eu faço 52. Eu tenho até o 54 o bojo. Que beleza, né? É. E a Madalena tá aqui encantada aí. Isso é bom. Fotografando, registrando. É um orgulho para mim, né? Lógico é. que é. É um orgulho. Lógico que é. Mim, né? A gente fica feliz quando vê que a pessoa... Deu valor naquilo é, que. É, né? é, um orgulho que assim que. Ai, não sei falar. Falta palavras, hein? porque. Em saber que a gente foi útil pra alguém. É, é, isso, que, isso é bom. Que ensinou alguém a caminhar, né? Porque é. ela estava engatinhando. Já, já está é, já já tá fabricando. Já tem sua clientela, maneira. né? E agora nós vamos colocar aí, é, o teu material no nosso canal com muito prazer, com muita honra. Né? E outra coisa, quando, quando a Madalena perdeu o contato com ela, como é que você fez para encontrá-la? Então, eu fiquei assim durante vários anos. Uns anos? 10 anos por aí, né? Que tem? Que vocês se separaram? Você não se vê? Não tem mais de 12. Mais de 12 que mais não se de vê 12 anos. E eu fiquei assim, é, tentando encontrar ela. E eu sabia que os tios dela moravam na mesma cidade que eu. Só que eu perdi o contato deles também. Sabe esse negócio de celular. A gente vai trocando, perde o contato. Nem tinha celular na época. Na época eu eu não tinha, tinha celular. Eu... eu tinha na época. Não tinha mesmo. Tia, é é, é. Eu tinha o fixo da sua tia, é verdade. Eu tinha o fixo. Aí eu sei que eu perdi, e per, perdemos totalmente o contato, mas eu sabia mais ou menos onde a tia dela morava. E assim, nesse corre-corre nesse da vida, eu não pude ir atrás da tia, né? E, mas eu fui na, na tapeçaria procurar seu tio. Sim. E ele não trabalhava lá mais. Eu ah. falei, não, pensei assim comigo. Nossa, não, acho que nunca mais eu vou ver a Madalena. É nunca mas a gente mais. Pensa mesmo. Né? Pensa mesmo. É. Aí! Eu, num belo dia, né? Que não faz muito tempo, eu estava passando no, numa, numa avenida que tem uma.. Como que fala? Uma, um laboratório. O né? um laboratório é onde é a, a gente a leva dentro. nossos materiais para serem revelados. E eu estava saindo do laboratório, conversando com a atendente, e ela dando umas explicações para mim. E o tio dela ia passando e eu reconheci. E pedi licença pra ela. Eu falei, Vanessa, Vanessa, dá licença que eu preciso falar com esse homem. Gritei, eu não lembrava o nome dele. Eu falei, ô moço, moço, eu preciso falar com você. E ele olhou pra mim, ele me conheceu. Eu falei, você, é você que é o tio é, da Madalena? Ele falou, sou eu. Ele falou, é você, Madalena? Eu falei, sou eu. E daí a gente começou a conversar. Ele passou o contato dela de novo. E eu é, peguei o WhatsApp dela e a gente já começou a conversar. E hoje eu tô aqui. Aí, aí, aí eu peguei, entrei no Google, o Sim. Google hoje mostra direitinho e vai ver que é interessante. Entrei no Google, vi o endereço dela, memorizei o endereço dela, se tem uma coisa que Deus me deu o dom de memorização, aí o telefone o da Madalena, partir. que tinha todos os contatos, bichou, parou de funcionar, zerou, travou. Aí a Madalena perdeu o telefone dela e ficou quase que zero a zero. Aí... Há dois anos, gente, dois anos eu venho nessa cidade. Ah, aqui nessa cidade tem um amigo meu que é técnico, em refrigeração. E há dois anos eu venho aqui com a Madalena, praticamente do lado, no laticínio. para é, nunca pra, imaginava que, que ela eu morasse eu aqui. aqui. É, que ela morasse aqui. Por isso que eu falo, o mundo é pequeno, é. faça o bem, porque se você fizer o mal, um dia você pode se estrepar. Né? E aí, quando ele falou assim, mas ela mora em São Pedro de eu falei, Mas eu não acredito, a gente vai lá há dois anos é. E a Madalena mora aqui é. É. E a gente acabou se encontrando Aí conhecemos os filhos dela né? Só não conhecia ainda o esposo, porque está trabalhando E a gente também está aqui na luta Não conheci Mas é um prazer imenso, imenso, imenso estar tá na sua casa viu? Ah, pra mim que, foi que você, um prazer receber é, você. É. Vê que nossa você surpresa. venceu, vê que uma você venceu. É. Boa, uma surpresa é. muito boa. Agora eu vou fazer umas fotos delas aqui para registrar nossa, esse momento boa. e vou colocar no canal para vocês verem quanto que é bom, quanto que vale a pena você ser útil para alguém. E quando você cobrou dela para ensinar ela Madalena? Olha, eu não lembro, mas foi um preço assim bem irrisório, né? Se eu não tiver lá, foi 50 reais. 50 reais. Que eu lembro. R$50,00 só que eu... pra ajudar no transporte. Você vai querer pra ajudar isso, no é, transporte. Isso. Aí você, é. na hora que você, você saía, você perdia a condução que você ia. Aí você tinha que pagar pra você poder... Eu, eu lembro que a Madalena não ia... Eu perguntei porque eu lembro que a Madalena não ia cobrar. É, foi pra De, ajudar no é. transporte. Aí alguma só. coisa entrou lá, um preço simbólico. É, né? muito bom. E hoje, 50 reais, Quanto que é um curso hoje? É, então, imagina. E hoje nós estamos aqui, ó. Já mostrei pra vocês, né? Já tem... O, o ateliê, vou chamar de ateliê de costura é, dela. Né? Ela começou com essa pequenininha. Quem quer pode, gente. Basta querer. Aí foi passando, foi passando. Já foi lá na Sun Special. Que é uma máquina muito boa que eu conheço. E hoje posso dizer que isso é uma... E que empresário? É, você não tem não outra máquina que eu... até que... É, eu tenho que... Tá, tá no, no conselho. É uma máquina que... Uma, uma nova, também. uma nova que não está é, aqui, né? Tá ali está a da mesa, da mesa, da mesa dela, né? Está tá a mesa da dela, da dela aqui. aqui. Mas a, a máquina está lá em posto de é, Caldas. Está dando uma revisão. Tá? É. é mas bom, hum. agora vamos fechar aqui. Você vai dar um abraço nela. Hum. Eu vou fechar o, o, a gravação aqui nesse hum. momento e vou fazer umas fotos de lembrança, tá bom?